Alô, vocês que nos acompanham, é Remix no ar, manhã de quinta-feira a gente está conversando com a secretária de Educação do município de Rio Negro, Vera Pfeffer Schellbauer, e vamos falar sobre o IDEB aqui do município IDEB, que na região metropolitana é o primeiro. E esse DEB foi reconhecido até por cidade em desenvolvimento de Santa Catarina, uma das maiores cidades catarinenses que estiveram presentes aqui no município, através do seu prefeito e também a secretária de Educação. Mas a secretária Vera, conta para nós como é que foi é, chegar e manter agora também esse DEB. Bom dia, secretária. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, na quinta-feira passada, nós recebemos a, a visita, de cerca de 40 pessoas do município de Camboriú, de Santa Catarina, que vieram em busca de ações, estratégias, é, que nós adotamos em nosso município para levar também a IDEB deles lá no, no município de Camboriú. É, eles estiveram aqui durante todo o dia. Nós preparamos uma uma apresentação, né, onde... Passamos para eles todas as nossas ações, materiais e estratégias é, que vêm há cerca de 10 anos sendo trabalhadas no nosso município para chegar ao 7.4, que é o, o índice do nosso município, em 2019. Secretária, e claro que também a senhora representando nesse momento a educação, a senhora é titular da pasta, mas isso é um trabalho de forminha, um trabalho já feito por outros secretários, secretárias da educação. Sim, com certeza, Márcio. É, nós pensamos assim que isso vem de 10 anos, pelo menos, na gestão quando o professor James estava como secretário da Educação, depois a Márcia Ciola, depois o Alessandro, depois a Jussara, e agora comigo, né? mas é, esse resultado ainda reflete 2019. Né? 2021 ainda não, não saiu o resultado né, da Prova Brasil, que... A gente calcula que em agosto vamos ter o resultado é, dessa, desse último bienio, né, que compreenderá 2020 e 2021. O município de Comoril, com uma referência muito grande de Santa Catarina e também a nível de Brasil, hoje, é, bem por baixo, assim, num raciocínio rápido, são três vezes maiores a população do município, em relação ao município de Rio Negro. Como é que foi esse conhecimento, esse contato? Como é que eles souberam e chamou a atenção deles? Isso, foi foi até interessante, porque o pai do prefeito, Dr. Uh, doutor Elcio, né? ele é o prefeito de Camburu, ele estudou no seminário seráfico na década de 60, no início da década de 60, e sempre falava para o doutor Elcio sobre o seminário. Só que eles nunca tiveram a oportunidade de vir junto conhecer. E o pai do Dr. Elcio veio a falecer ano passado de Covid. E no início do ano, a filha do Dr. Elcio passou no vestibular de medicina aqui na UNC. E ele veio para Mafra, né? e esteve no seminário né, em Rio Negro para conhecer o que o pai tanto falava, né, sobre o seminário, e ficou encantado. Aí ele foi pesquisar e quando ele viu o índice, né, o Ideb de Rio Negro, aí ele preparou toda a comitiva, né, e preparou essa visita para para conhecer um pouquinho melhor das ações da educação de Rio Negro. Como foi o impacto na chegada deles e após toda essa recepção que eles tiveram, essa apresentação sobre o IDEB Runegrens, como é que foi essas primeiras impressões deles no contato com a secretária e também com o prefeito James? Nossa, foi muito legal. né? Eles já vieram no dia anterior, né? uma turma muito animada. Eles estiveram assim num barzinho e à noite, né? no dia anterior, estiveram assim um momento muito descontraído e no outro dia sim eles foram muito atentos é, foram muito é, questionadores em todas as nossas ações é, levaram assim uma eu acredito né que levaram assim uma boa impressão da nossa secretaria né com e fizeram fotos fizeram vídeos assim que repercutiram muito né, nas redes sociais um vídeo maravilhoso assim que valeu a pena né é, compartilhar e a gente tem assim com muito carinho né nós recebemos eles com muito carinho né e pelo jeito eles levaram essa boa impressão da nossa da nossa gente aqui de Rio Negro principalmente né claro essa boa impressão da educação e para se manter esse o compromisso o desafio é maior ah com certeza é, até nós estamos na na expectativa do resultado de de 2021, que ainda não saiu. Como foi, eh, nós sofremos a, um, um tempo de pandemia, a expectativa é reduzir esse índice. Né? Nós não, não temos a expectativa de manter o 7,4. Com certeza, vai reduzir em função da pandemia, em função das aulas remotas, que não, não teve, não, não dá para para discutir que as aulas remotas é, não são da mesma qualidade que aulas presenciais. Então, nós pensamos que que esse índice tende a cair. Mas a ideia é que que a gente tenha um, um resultado ainda satisfatório. Até porque cai em Rio Negro, mas cai também em todo o estado do Paraná, sim. porque a pandemia foi geral. Sim, sim, com certeza cai no Paraná inteiro cai em todo o Brasil. Né? É, esse, esse período pandêmico vai ter reflexo ao longo de muitos anos ainda. Secretária, muito obrigado. Eu é que agradeço, estamos sempre à disposição ao Rio Mafra Mix, estamos à disposição de vocês a todo momento para passar as informações da nossa educação. Nosso parabéns, portanto, a nossa admiração a toda a equipe da Secretaria de Educação do município de Rio de Grense, por mais esse feito, mais uma vez esse reconhecimento, nosso também nosso reconhecimento ao prefeito é, professor James, também ao vice professor Alessandro, todos da área de educação. É remix no ar sempre com informações pontuais para vocês.